começar uma discussão do que a gente entende por hidrodinâmica, ou seja, os fluidos em movimento. Quando os fluidos estão em movimento, além de pressão e densidade e possivelmente outras variáveis termodinâmicas em cada ponto do fluido, ou seja, quando eu tenho fluido estático eu posso pensar que em cada ponto do fluido eu posso ter um valor de pressão e de densidade e também de, de temperatura ou outras variáveis eh, termodinâmicas que a gente possa eh, se interessar para descrever o fluido. Né? Nos fluidos que a gente está considerando a densidade é sempre constante o que caracteriza o fluido como sendo incompressível. É importante porque se a gente considera que o fluido possa ser comprimido, ou seja, se tu, na medida que tu aplica uma força, uma pressão num fluido confinado, uma força no fluido confinado ele, ele não resiste absolutamente e muda o seu volume, então a gente vai ter Outros termos nas equações que a gente iria discutir agora que estão relacionados com a energia que seria armazenada dentro do fluido. Então, a maioria dos líquidos que a gente conhece são incompressíveis. Não absolutamente, mas a gente precisa fornecer uma diferença de pressão muito grande para poder produzir uma diferença no volume perceptível da água, por exemplo. Então, a gente pode considerar a água como sendo um, um fluido incompressível. Vamos pensar então a, a primeira equação que a gente vai discutir é a equação de continuidade. Então vamos considerar o que acontece com o fluido na medida em que ele vai passando por diferentes seções de um, de um recipiente que, por onde ele está sendo conduzido que pode ser um recipiente fechado, como o caso de uma tubulação, ou pode ser um recipiente ou, ou um limitante que seja aberto, como um rio, uma linha de corrente na atmosfera e assim por diante. Né? Então, o que a gente está considerando aqui, implicitamente, embora a gente não discutiu ainda de maneira detalhada, é que esse fluido tem um, um fluxo laminar. O que significa isso? Significa que se a gente pega vários pontos ou se a gente persegue um ponto dentro do fluido... ele vai fazendo uma trajetória mais ou menos suave. De maneira que, que o fluido como um todo poderia ser descrito como uma sucessão de lâminas fluindo. E por isso essa descrição laminar. Né? Quando eu dei um exemplo algumas aulas atrás em que eu peguei uma pilha de, de papéis e inclinei a pilha e os papéis foram se deslocando um por cima dos outros... ele está começando... a pilha de papéis está começando a ter um comportamento de fluido... né claro que ainda é um sólido ou vários sólidos que se movimentam um com relação aos outros... Né? Com, com, perante uma força de cisalhamento... mas já começa a ter um comportamento de fluido... Né? Então, se a gente pega duas partículas próximas, né? ou dois pontos próximos no fluido e vai acompanhando essas partículas, daqui a algum tempo, a separação entre elas vai crescendo, vai diminuindo de maneira mais ou menos comportada, de maneira linear, de certa forma. Né? Se nos fluidos em que a gente permite uma variação muito abrupta no fluxo, digamos que o fluido está fluindo nessa direção e tem um obstáculo, então o que vai acontecer? As partículas que estão imediatamente atrás do obstáculo vão ser freadas... e as que estão imediatamente após o obstáculo vão passar. Então vai gerar um, um gradiente de velocidade muito intenso aqui... né? porque essas partículas aqui que pararam vão, pela interação com as vizinhas, vão tentar travar as outras... e as outras com a interação com as vizinhas acima vão tentar seguir. Então vai gerar um gradiente de velocidade muito grande e o fluido vai se desviar dessa forma... que vai arrastar o fluido que está na vizinhança dessa forma e assim sucessivamente. Então o fluido começa a se movimentar de uma maneira não laminar ou de uma maneira turbulenta. Se a gente observa... É regiões próximas aqui nesse fluido, a gente vê que às vezes as, algumas partículas estão andando num sentido e uma partícula vizinha está andando no sentido oposto. Então, esse tipo de, de fluxo turbulento ou, ou de, de uh, regime turbulento, né? vou colocar aqui então, é caracterizado por uma grande variação nas nas variáveis físicas que descrevem o fluido de um ponto para o outro varia muito a pressão, varia muito a velocidade varia muito a, a densidade se o fluido é, fosse compressível né? então esse tipo de, de comportamento turbulento a gente não consegue descrever com essas equações simples que a gente está tá considerando aqui mas então voltando para o fluxo laminar imagina então que o fluido está contido de certa forma, numa tubulação, por exemplo, né? ele está se movimentando nessa região 1 com uma certa velocidade, vou chamar velocidade 1, e essa região aqui tem uma área da seção transversal que eu vou chamar de A1. E, ao longo do movimento, ele passa por uma região 2, né? em que ele tem uma velocidade 2 E a área da seção Aqui é escrita dessa forma Bom, se passa um certo intervalo de tempo Delta T Essa região que está aqui Imagina que eu pudesse marcar ela de alguma forma Ela vai se deslocar por esse tanto Então, quanto que é essa distância Que ela se deslocou Velocidade vezes tempo e depois de um tempo se essa mesma região vier para cá e eu considero o mesmo instante de tempo ou se eu considerasse duas regiões marcadas é, simultaneamente e esperasse passar um intervalo de tempo essa região aqui vai se deslocar para cá e ela vai ter andado aqui a velocidade vezes o um intervalo de tempo Bom, o que a gente precisa considerar é o seguinte: imagina que essa eh, região se deslocou para cá, enquanto que essa se deslocou para cá. Se a gente está considerando que não tem nenhuma entrada, nenhuma saída de fluido, ou fontes ou, ou sorvedouros, e, e aqui nesse nessa região Cada vez que eu coloco um pouco de fluido nessa extremidade, e se o fluido é incompressível, eu tenho que tirar a mesma quantidade de fluido dessa extremidade. Ou seja, se eu boto um elemento de volume aqui, né, esse elemento de volume vai tomar o lugar de outro que está aqui dentro, que vai tomar o lugar de outro, de outro, de outro, e vai ter que sair o mesmo elemento de volume na outra extremidade. Né, o fato de que o fluido é incompressível, e a gente chama isso de continuidade né? o que acontece então é que se eu desloquei essa seção aqui daqui até aqui tá? isso vai, vai me produzir ou eu, eu descrevi um certo volume eu desloquei um certo volume de fluido que corresponde a esse tamanho né? que é então A1 V1 Δt né? área da base vezes a altura Esse mesmo volume de, é, Propiciou o deslocamento desse volume Que está lá na outra seção Que eu vou chamar de V2 Que é então a área da base Vezes altura Agora de acordo com esses argumentos que eu estava desenvolvendo, né, que o, o volume que entra aqui é o mesmo volume que sai lá, se eu desloco um certo volume nessa região, o mesmo volume tem que se deslocar aqui. Então, ou, oh, desculpa, esse volume tem que ser igual a esse, ou seja, o mesmo volume que eu empurrei para frente aqui vai acabar empurrando um outro volume lá na frente que é igual ao volume inicial, então... V1 A1 Δt é igual a V2 A2 Δt. Como o tempo é igual para os dois, eu acabo tendo a equação de continuidade que me diz o seguinte. O produto entre a velocidade e a área da seção transversal é constante ao longo da tubulação. Então, isso significa que se a área, que esse produto vezes esse tem que ser igual a esse produto, esse produto tem que ser igual a esse produto, esse termo vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então, por exemplo, nesse caso, se a área 2 cresceu muito, a velocidade 2 tem que decrescer. Na medida que a área aumenta, a velocidade do fluido diminui e vice-versa... né? vou dar um exemplo... É, cotidiano... a gente tem uma mangueira de jardim... em que tem água fluindo... a uma certa velocidade... quando a gente quer jogar a água mais longe a gente interrompe... parte da saída... da mangueira... e o que acontece é que a água jorra mais longe... o que, que a gente está fazendo... inicialmente a área ou a área que tinha um determinado valor. Quando eu coloquei o dedo na frente da saída, eu diminuí a área. E, então, para manter o produto, como eu diminuí a área, a velocidade, 2, como eu diminuí a área, a velocidade tem que aumentar. Né? Em que unidades... O que significa esse produto? Então, metro por segundo vezes metro ao quadrado, né? velocidade vezes área. Então, unidades é metro cúbico por segundo, ou seja, volume por tempo. Tá? Isso é fluxo. Né? Ou, então, o que a gente está dizendo aqui... Tá? É que o fluxo se mantém constante. Tá? E essa quantidade chamada é, velocidade, é, velocidade vezes área é fluxo ou vazão. Às vezes, fluxos, fluxo tem outra unidade envolvida. Né? Então, a gente pode dizer que a vazão é constante. Então, essa primeira equação da continuidade nos diz que num fluido incompressível, o ritmo com que está entrando né, o fluido numa seção do, do, do condutor, digamos assim, é o mesmo volume que está saindo noutra seção é, do mesmo condutor. Né? Se houver variações na área, então a velocidade vai reagir. De maneira que a vazão continue sempre a mesma. Né? Por que isso? Porque não, tá, não existe fluido sendo criado nem destruído. Né? A mesma quantidade de fluido que entra aqui tem que sair do outro lado. Se a área é maior, a velocidade tem que ser menor. Então, a gente pode descrever a vazão volumétrica... Né? Vezes a velocidade. E a gente pode escrever então que a vazão é constante numa tubulação. Além de, da vazão volumétrica, a gente poderia escrever a vazão de massa. Como que eu transformo? Então lembrem que as unidades dessa vazão é metro cúbico por segundo, né? volume por segundo, por tempo, como que eu transformo volume em massa, eu multiplico pela densidade, então a gente num fluido incompressível, a vazão de massa também é constante, nota que as unidades da vazão é quilo por metro cúbico depois a área metro quadrado velocidade metros por segundo isso acaba sendo quilo por segundo então enquanto a vazão volumétrica te dá a quantidade de volume que atravessa a seção transversal por unidade de tempo a vazão de massa te dá a quantidade de massa que atravessa a seção Transversal por unidade de tempo. Tá? Como o fluido é incompressível, uma está ligada à outra, simplesmente multiplicando pela densidade. Né? Bom, é, a outra equação que é muito importante, que vai me descrever a, o equilíbrio de energia dentro do fluido, é a equação de Bernoulli. Hum. O que a gente escreveu até agora, na hidrostática, por exemplo... foi o seguinte, que na medida que eu ia me aprofundando num tanque... E é, isso está tá nas aulas anteriores... na medida que eu ia me aprofundando num tanque... a diferença de pressão entre dois pontos era a densidade vezes a gravidade... vezes a diferença de altura. Né? Para gente ser um pouco mais coerente com as nossas coordenadas, vamos colocar... da seguinte forma... digamos que eu tenho. a gente estava só preocupado com a altura até então porque a gente queria saber como mudava a pressão com a, com a profundidade... mas vamos colocar isso de maneira um pouco mais correta agora... imagina que o meu eixo Y está direcionado para cima... eu estou dentro de um fluido... Né? então eu tenho... Y2... Y1... Um, né? e eu vou escrever... que a minha diferença de pressão ou que a minha pressão em... 1... Um é igual a minha pressão em 2... agora... antes a minha profundidade crescia... na medida que eu ia indo mais fundo... no fluido... agora é o contrário... né eu, como o meu Y está para cima... na medida que eu vou indo... Para dentro do fluido, a minha coordenada vai diminuindo. Então, a pressão em 1 é maior ou menor que em 2? É maior. Então, a gente deveria colocar que a pressão em 1 é a pressão em 2 mais Rho G ΔY. Onde o ΔY é igual a Y2 menos Y1, que é positivo. Né? então se eu quero escrever um delta P no mesmo formato que eu estou fazendo com Y 2 menos 1 um, né? eu teria que colocar então P1 menos P2 passei para cá é igual Rho G delta Y que fica menos delta P é igual Rho G delta Y nota que se eu estou escrevendo delta y assim... ponto 2 menos o um ponto 1... Um, quando eu for escrever o delta p na mesma equação eu tenho que manter a mesma coerência... 2 né? e 2... 1 um e 1. Um, né? Então... no final das contas se eu quiser colocar meu eixo y dessa forma... eu teria que escrever... dessa maneira... e por que, que aparece um sinal menos simplesmente porque na medida que eu vou descendo em y, ou seja, que o meu y vai diminuindo, o meu p vai aumentando. Né? Na medida que o meu y vai diminuindo, nota o y diminui para cá, mas o meu p está aumentando. Então, a coordenada p e y tem direções opostas e por isso que aparece esse menos. Aqui. Por que que isso vai? Por que que eu estou colocando isso dessa forma para ficar um pouco mais correto? E a gente escrever a equação de, de conservação de energia de um fluido. Né? Na mecânica a gente tinha o teorema trabalho energia cinética e energia potencial, ou o teorema trabalho-energia, dizia o seguinte, né? Que a maneira de modificar a energia mecânica total de um sistema. Era realizando o trabalho sobre ele A gente poderia colocar isso ainda De maneira mais explícita né? é, A energia cinética Vou colocar E a energia potencial E eu ainda poderia considerar o trabalho como sendo o produto da força pelo deslocamento. Né? Eu estou é, simplificando bastante aqui as coisas, considerando que, que a força é constante, né? porque na verdade a gente deveria escrever que um, um acréscimo infinitesimal no trabalho é vezes a força vezes um acréscimo infinitesimal na, no deslocamento, né? Porque uma vez que a força não seja constante, a gente teria que integrar esses dois lados para obter o, o trabalho correspondente. Mas eu estou simplificando só para nossa discussão ficar um pouco mais é, é, direta aqui, né? A gente não, depois a gente poderia voltar e refazer isso de maneira um pouco mais é, correta, né? Mas é, para desenvolver o argumento, eu acho que está suficiente dessa forma, né? Então, a gente poderia escrever força vezes deslocamento. Estou considerando dois pontos, né? ou dois, duas situações diferentes de, de um mesmo sistema. E agora... O que, que a gente tem que fazer? Adaptar essa expressão para trabalhar com fluidos, como a gente fez lá no início da hidrostática. Ou seja, se eu estou trabalhando com fluidos, o conceito de, de força não é mais muito útil, né? mas eu tenho que substituir pelo conceito de pressão. Né? Então, nesse caso, eu poderia considerar a pressão vezes área. Da mesma forma, eu estou trabalhando com massa, eu teria que substituir a ideia de massa de densidade num certo volume né? então aqui eu até poderia colocar igualdade, né? massa e densidade vezes volume, então eu poderia escrever pressão vezes área vezes deslocamento é igual e agora se eu identifico Aqui, de novo, eu estou simplificando bastante a discussão para que a gente consiga prosseguir. Mas eu teria que que, que garantir que essa área, o é, que esse deslocamento é perpendicular a essa área. Mas então, nesse caso, isso aqui seria o volume, B, né? E se eu tenho um, um um deslocamento, eu vou ter uma diferença de pressão, né? De um ponto até o outro ao longo de um, de uma certa seção transversal, né? E daí se eu passo esse volume para cá dividindo, né? então eu vou ter assim. Se eu passo o volume agora dividindo, eu acabo com a seguinte equação. Onde está a massa por volume e densidade. que é basicamente a equação de Bernoulli né? então antes da gente reescrever essa equação vamos pensar o seguinte qual é essa diferença de pressão vamos esquecer o termo de energia cinética e olhar só para o termo de energia potencial que é exatamente o que a gente tinha antes. Né? Então, vamos pensar... na medida que eu vou de Y2... para Y1... Né? o que que acontece com a pressão? ela aumenta... Né? então... eu poderia... para ser coerente aqui na equação... escrever isso de... de mais de uma maneira... Né? mas a maneira mais simples... é eu, eu, eu entender... que... Na medida que o meu Y cresce para cima, a minha pressão está diminuindo. Ou que, que o meu eixo da pressão cresce para baixo, enquanto o meu eixo da coordenada cresce para cima. Né? Então eu poderia usar esse argumento para colocar um P aqui. Da mesma forma, lá na termodinâmica, a gente vai escrever o trabalho dessa forma. né? Por que, que a gente escreve o trabalho dessa forma? Por que, que surge naturalmente o, o sinal menos? Porque quando o volume cresce a gente entende que a substância está perdendo energia na forma de trabalho. É, essa é uma das maneiras de, de pensar. Então isso também reforçaria o nosso argumento de colocar o um menos aqui. O que a gente acaba escrevendo é o seguinte... Então eu poderia escrever essa equação dessa, dessa forma... igual a zero que eu também poderia agora então esse delta P como sendo P2 menos P1 né? eu também poderia escrever essa equação da seguinte forma me dizendo o que essa equação está me dizendo, olha. Eu, inicialmente eu escrevi ela da seguinte forma, que a variação da pressão era correspondida por uma variação da velocidade ou na altura, né? Em outras palavras, sempre que eu tinha uma, uma variação na velocidade do fluido ou na altura do em que o fluido está com relação ao, ao campo gravitacional eu tenho uma variação na pressão, mas como que eu equaciono isso uh, de uma maneira só? Se todas essas variações correspondem a zero... significa que essa quantidade que está implícita aqui é constante... que foi justamente como eu reescrevi aqui... se eu tenho P2 menos P1... V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado... Y2 menos Y1... significa que eu passando todos os dois para um lado... todos os um para o outro eu vou ter uma igualdade. Eu não disse quem é o ponto 2 e quem é o ponto 1 um dentro do fluido. A gente está falando isso de maneira é, simbólica, né? não, não foi específico com relação a isso. Isso significa que eu poderia escolher esse ponto 1 um e esse ponto 2 em qualquer é, ponto do fluido. O que me leva a concluir que essa quantidade que está aparecendo aqui é constante em qualquer parte do fluido, ou seja, eu vou tirar os índices agora. Né? Na medida que eu ando no fluido, essa soma tem sempre o mesmo valor. Por que isso? Porque eu, da onde que eu parti? Da conservação de energia. Né? Então o que essa equação está me dizendo é que sempre que eu tiver mudança na velocidade do fluido... eu vou ter uma contrapartida ou na pressão... ou no nível em que o fluido está com relação ao campo gravitacional. E de forma análoga com as outras quantidades... sempre que eu tiver uma variação no nível que o fluido está com relação ao campo gravitacional... eu vou ter uma contrapartida na velocidade ou na pressão... ou em ambas. Tá? O que, que acontece? Vamos voltar a essa, essa primeira forma. Então a gente pode escrever essa equação de três formas diferentes. A gente pode expressar a equação de Bernoulli de três formas diferentes. eu posso dizer... desculpa aqui não tenho delta aqui é P2... eu posso dizer... em primeiro lugar... que essa variação... que a variação dessas quantidades é zero... ou seja... que se eu tenho uma variação... vamos esquecer um dos termos por vez para tentar raciocinar... se eu tenho uma variação positiva na energia cinética eu vou ter uma variação negativa na energia potencial. Se eu tenho uma variação negativa ou positiva na energia potencial, uma negativa na energia cinética. Mas como o fluido também está eh, sujeito à pressão, né eu também poderia fazer esse raciocínio com a pressão. Esquece a velocidade, o fluido está estático. Se eu tenho uma variação positiva na, na coordenada y se o nível do fluido está subindo eu tenho uma variação negativa na pressão a pressão está caindo tá? isso confirma com, com a nossa percepção de como o fluido se comporta o fato de eu ter acrescentado o um sinal menos lá no, na etapa anterior né? se eu tenho um delta y positivo né? se eu tenho um delta y positivo o meu ΔP é negativo. Ou seja, se eu subo no fluido, se eu subo no nível do fluido com relação ao campo gravitacional, a pressão vai caindo. Agora, bom, isso a gente já sabia da hidrostática, né, de certa forma. O que tem de mais interessante para a gente explorar de novidade aqui é se a gente considera só a parte da energia cinética. Vamos considerar que o H é constante Ou Y Ou como a gente resolve chamar O nível em que o fluido está né? Ou seja, aquele delta Esse delta Y aqui é constante né? Não vai mudar Então O que a gente pode escrever aqui é o seguinte Então agora A gente pode escrever é, com, concluir dessa forma... da equação de Bernoulli... que está envolvendo só o termo de energia cinética... e o termo de trabalho... que se eu tenho... um aumento na velocidade... Tá, eu tenho uma diminuição na pressão. Tá. Isso de certa forma... É, parece contraditório de início... Né, porque a gente pensa... olha mas se a, se a velocidade é maior... por que, que a pressão vai ser menor? Né? Porque a gente está acostumado... a pensar, por exemplo, num, num fluxo de ar... Né? que está se desenvolvendo em direção a um anteparo. Né? Então o que, que acontece? Quanto maior essa velocidade... maior vai ser a pressão sentida nesse anteparo. Mas não é dessa situação que eu estou falando. Vamos pensar... numa situação muito importante que é o seguinte... imagina que eu tenho um perfil que é assim... ele é reto... de um lado... e ele é curvo do outro. Tá? Então eu tenho um fluido que, que vem... e passa... sem interação quase... com... com esse obstáculo. Né? Imagina que esse, que esse obstáculo é, se repete para dentro e para fora da folha com esse perfil. Agora, o que, que acontece com uma linha de corrente que passa aqui? Ela vai ter que fazer toda essa trajetória por aqui, né? E as que estão muito distantes não vão ser afetadas. Agora, vamos comparar essas duas que estão próximas ao, ao obstáculo, né? Eu tenho uma velocidade embaixo e uma velocidade em cima. Como a trajetória é maior aqui em cima... Essa velocidade, se as duas saem juntas aqui, se encontram juntas depois, as duas linhas de corrente, né? digamos uma partícula que está aqui, vem por esse caminho, essa vem por esse, e as duas acabam se encontrando. A velocidade 2 vai ter que ser maior que a velocidade 1, um, porque o caminho é maior e as duas têm que se encontrar ao mesmo tempo lá no final. Então, isso nos leva a concluir que a pressão em 2 é menor que a pressão em 1. Um e se a pressão aqui é menor que aqui o que que acontece vai ter uma uma diferença de pressão que vai gerar uma força resultante para cima isso que eu acabei de desenhar para vocês é um aerofólio ou como a gente conhece comumente uma asa tá então um avião ele voa, ou ele tem uma força resultante que leva ele para cima porque o perfil da asa dele tem esse formato certo? então o ar que passa por baixo quase não tem a velocidade e a pressão alterada mas o ar que passa por cima tem a velocidade aumentada, logo a pressão diminuída. Como tem uma pressão maior embaixo que em cima, vai surgir uma força resultante, que é uma força de sustentação, que leva ele para cima. Quanto maior o fluxo inicial de ar aqui, ou quanto maior a diferença... De caminho entre a parte superior e inferior da asa, maior vai ser essa força para levantar o avião. Então, esse é, é um dos, dos, das aplicações importantíssimas do efeito Bernoulli, né, que a gente é, pode é, investigar a partir da, da equação de conservação de energia aplicada ou adaptada para um fluido, que então se chama equação de Bernoulli. Tá? Na sequência a gente pode discutir mais alguns exemplos, existem uhum. vários exemplos de aplicação desse efeito relativamente simples né? da hidrodinâmica.